E aí, beleza? Eu vou estar te passando esse solinho aí agora, que você acabou de ver, OK? Já deixei a tablatura aí embaixo para você fazer o download, que é para estar te auxiliando aí no aprendizado. Só que eu já gostaria de te pedir também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, tá? Senão você não recebe as notificações. E você pode estar aí pedindo alguma música, se você tiver o um interesse, você pode deixar nos comentários aí qualquer música que você quer aprender que ainda não tem no canal, OK? E pode estar compartilhando aí com seus amigos, que isso aí vai estar ajudando a gente bastante. Beleza? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, então o nosso solo vai começar aqui na casa 14, tá? E a gente começa com uma pestanazinha aqui. Só que o nosso desafio nesse solo vai ser fazer esse band de meio tom aqui. Só que não é só o band, a gente vai ter esse outro detalhezinho aqui. Que a gente vai subir o band de meio tom. Vai descer e subir de novo e descer, então ó. Só que é rápido, então. Ó. Tá? Então se você não tiver muita força aí, eu aconselho que você treinar isso separado. Tá? Então a nossa primeira parte vai ser essa aqui. A gente faz a pestana. Repete isso aqui novamente. Tá? Então essa aqui é a nossa primeira parte. Treina ela bem aí para depois passar para a segunda. Então repetindo a primeira vez aí tá? Um pouquinho mais rápido. OK. Então agora a nossa segunda parte, que vai ser aqui. A gente muda a pestana, a gente vai passar a fazer aqui com o dedo 2, tá? Então seria que o mesmo detalhe, tá? Tá, então a gente tem a parte 2 aqui. A gente finaliza aqui nessa notinha, OK? E a gente vem para a parte 3. A parte 3 é bem curta. Tá só que tem uma observação aqui da alavanca. Então você vai tocar aqui, ó. E assim que você tocar ela, você vai usar a alavanca para baixar aqui, né? na saída aqui você vai puxar com o seu dedo 3 aqui, ó. Então seria aqui, ó. Paletou com a alavanca. Tá? Ou você pode fazer com o mindinho também, se tiver mais facilidade. Tá? Isso aqui a gente faz sem paletar, a gente paleta uma vez só. Aí tá? você vai puxar aqui, ó. OK? Então isso aqui vai ser a nossa terceira parte. Tá? Eu separei ela aqui porque ela tem essa parte um pouquinho mais complexa aqui. Então aqui finalizou ela. Nossa terceira parte está tá finalizada. Então agora a gente vai vir para a parte 4. Essa parte 4 tem bastante repetição de nota, só que a gente repete ela com técnicas diferentes. Tá? Então a nossa quarta parte é essa aqui. Vai fazer ele aqui, eu vou tocar um pouquinho mais lento para você acompanhar aí. A observação aqui é nesse último bend, tá? No último bend aqui a gente vai fazer de um tom e você pode, para abafar um pouco as cordas aqui com a mão direita, que você vai fazer o bend e vai ter que fazer o vibrato em cima, né? para ele não fazer isso aqui e misturar com as outras cordas, você vai palhetar. Você põe a paleta aqui, ó, segurando aqui, tá? Você vai apoiar a corda Ré. E assim você pode fazer aí a palhetada tranquilamente. A paletada não, né? O, o vibrato. Tá? Que assim ele sustenta aí sem misturar as cordas. Beleza? Então a nossa quarta parte aqui, mais rápida. Ok. Então é isso aí, Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.